atrás do sítio onde nós estamos, haverá, se nada for feito, uma mina a céu aberto. É literalmente no quintal, na casa desta gente que aqui vive, que depende da água do rio Zezer, que depende desta paisagem, que tem aqui agricultura e quer aqui viver com saúde, com qualidade ambiental e tem esse direito. Isto não vai trazer nenhuma riqueza à, à povoação, nem às povoações que estão à volta e nós sabemos que não há lítio de qualidade nesta serra, e depois temos a poluição que isto vai acarretar, vai acarretar para o rio, o rio Zezer, que é afluente do Tejo, e a população está mesmo revoltada, logicamente. O Bloco tem muita apreensão sobre a legislação que está em vigor, tentámos mudá-la no Parlamento, conseguimos em parte, conseguimos que as áreas protegidas ficassem sem estas minas, mas não conseguimos não pudesse ser junto às casas ou que as avaliações de impacto ambiental fossem uh, independentes. O facto de ser tudo feito às escondidas da população, contra a população, num governo que já está a acabar o seu mandato, quando o Parlamento não pode fazer a sua fiscalização como deve ser, é um sinal enorme de um desrespeito para com a população, em nome do um negócio que não defende o país. Força! Força para não desistir!